Educar é, em grande medida, estar através de, de, de buscas, de saberes, em qualquer área que seja, a culinária, a odontologia, a paleontologia, a antropologia, a poesia, o que queiram vocês, a pedagogia. Educar, em grande medida, é, Paulo Freire trabalhava muito essa ideia, fazer circular o saber.